Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus, por Jamiro dos Santos Filho. O PRANTO DE JESUS Depois que a multidão se foi, observei que os apóstolos ficaram desolados. Nenhum deles ousou falar acerca do ocorrido. Em silêncio... Alguns se sentaram na escadaria do templo, outros se encostaram às colunas, mas todos tinham o olhar perdido e triste. Por alguns momentos, fiquei ali os observando e, sinceramente, senti forte desejo de lhes falar ao ouvido, um a um, acerca da verdade que mais tarde testemunhariam. E eles teriam, então, um motivo justo para se rejubilarem. Mas isso caberia ao tempo realizar. Deixando-os, entrei no templo. Depois de alguns passos, encontrei Jesus sentado na escadaria do pátio, rodeado por um bom número de pessoas a ouvi-lo. Pedro, ao seu lado e os outros nos degraus mais abaixo. Sua figura ímpar se destacava dos demais. Olhando-o, pensei, como é belo, como pode existir alguém tão meigo? Atento, fiquei observando o que o mestre falava. Magnetizados por aqueles olhos azuis, ninguém dizia nada. Ele passou o olhar sublime em nós e falou, gesticulando o braço com sua avidade. É chegada a hora do Filho do Homem testemunhar a sua mensagem. Em verdade vos digo que também vós tereis o vosso testemunho. Por isso vos digo, quem me quiser seguir, renuncie à própria vida e siga-me. Amar e servir ao próximo até o fim, sem deixar que o desânimo o abale. Essa é a vontade de meu pai. As palavras eram fortes, mas suaves ao mesmo tempo, se entendidas corretamente. Mas eles ainda não haviam compreendido o seu significado. Renúncia era procedimento difícil ainda mais naqueles dias em que a caridade era coisa quase desconhecida. Depois de alguns momentos, ele continuou. Em verdade vos digo que o Cristo recebeu do Pai suas ovelhas a fim de encaminhá-las ao aprisco da perfeição, e ele estará até o fim dos tempos junto ao seu rebanho. Ainda uma vez vos digo... Dentro em pouco, o Filho do Homem será entregue à prisão e à morte, e somente, então, reconhecerão todos ser Ele o Messias que o povo esperava. Mas não vos deixarei órfãos. Depois de ter-se anunciado, finalizou recomendando-os a acreditarem na luz que estava diante deles, embora não percebessem. Estava eu pensando no que acabara de ouvir, quando voltei o olhar e vi que Jesus já caminhava rumo à saída do templo. Sem perdê-lo de vista, apressei-me até alcançá-lo. Chegando à saída, ao vê-lo, os apóstolos se levantaram rapidamente e se aproximaram dele. Já era tarde e as ruas estavam quase sem movimento. O sol não tardaria a se pôr. dirigindo se a eles, Jesus falou, Voltemos à Betânia. Amanhã teremos novo dia. Assim, descemos as escadarias do templo e nos dirigimos à saída da cidade, atravessamos a porta dourada e viramos à direita, seguindo pela estrada que contornava a muralha. Era costume de Jesus passar pelo Jardim do Getsêmani, um horto frondoso e calmo, fora da cidade, que ficava no Monte das Oliveiras. Ele fazia esse trajeto pelo contato com a natureza que o lugar oferecia, mas também por ser o caminho mais curto para se chegar à Betânia. Então, adentramos ao horto, e seguimos morro acima. Por ser íngreme, a marcha era difícil. Subíamos lentamente pela trilha já bastante conhecida pelos apóstolos. Jesus seguia à frente, sempre acompanhado de perto por Pedro. Quando chegamos ao topo, ele parou e se voltou para contemplar Jerusalém. De onde estávamos... Tínhamos visão perfeita da cidade tão amada. Em primeiro plano o tempo, mas conseguíamos visualizar toda ela, naquela hora quase em silêncio, pois a tarde se despedia. Os apóstolos no cume do monte se postaram ao lado de Jesus, calados e voltados para a mesma direção. O silêncio predominava. Mas, ao seu lado, a veneração gritava em meu íntimo. Ele permanecia estático. Seu peito arfava sob o um manto vermelho. Inicialmente, pensei ser o cansaço, mas, ao olhá-lo de frente, comovi-me com a cena. Seus olhos estavam rasos de lágrimas, enquanto a face molhada não escondia mais a sua dor. Eu conheci essa passagem narrada por Lucas, mas vê-lo chorando era algo para mim extremamente doloroso. Em um ímpeto de compaixão, estendi as mãos a fim de enxugar-lhe o pranto, mas no meio do caminho me contive... Pois julguei insensato o meu gesto. Pensei ser falta de respeito, além, é evidente, de saber que não conseguiria, pois estava eu em outra dimensão da vida. Então, o que fiz foi chorar junto dele. Os apóstolos não sabiam o que fazer, então Pedro perguntou delicadamente. — Senhor... — O que aconteceu? Apontando a cidade amada, ele respondeu. — Olhe para ela, Pedro. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos nesse dia compreendesses a mensagem de paz, mas, ai, isto está agora oculto aos teus olhos. Sim... Dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti e te apertarão de todos os lados. Eles te acasarão, a ti e a teus filhos que estiverem dentro de teus muros, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo em que foste visitada. Depois de ele se calar, ninguém ousou quebrar o silêncio que dominava o ambiente. Foram longos minutos que mais pareceram horas. Ele permanecia com os olhos fixos em Jerusalém, amando-a, sofrendo por ela, por ver a ingratidão daquele povo. Mas eu também me sentia culpado vendo-o chorar. Depois, emocionado ainda, completou. Por séculos enviei-te profetas e missionários que falaram em meu nome, mas não os escutaste. Por fim, eu vim a ti e não me recebeste. Ah, Jerusalém, Jerusalém! Em verdade te digo, eu serei o último a vir. Depois, à noite... Encobrirá o teu destino. Ao finalizar, Jesus suspirou fundo e se virou, chamou os apóstolos e nós seguimos o grupo compenetrados, pensando em suas palavras sublimes, proféticas e sentidas. Eu sabia que aquele pranto sagrado simbolizava as lágrimas por todos os homens que não aceitam o amor, que ignoram o próximo, que não se lembram do Pai e que permanecem por livre escolha, retidos no ódio, na vingança, no crime do desamor. Certamente, Jesus não chorou somente por Jerusalém,